As Aventuras de Mickey Donald. Quem dorme cedo, acorda cedo. A vida de um homem comum é controlada pelo relógio. Ele tem hora para trabalhar, hora para chegar em casa, hora para dormir. Levanta, trabalha, volta para casa e dorme. Levanta, trabalha, volta para casa e dorme. Essa mesma rotina maçante durante a semana inteira. Mas sábado à noite, ah sábado à noite, a alegria, a diversão e a agitação do sábado à noite <risos> é quando o homem comum se solta e fica acordado até tarde. E por que você faz isso, senhor homem comum? Porque amanhã é domingo, o seu dia de descanso. Ah, domingo de manhã. Nada de despertador, nada de correria, um dia para relaxar. Júlio, saia daí, deixe seu pai dormir sossegado. Tá certo, mamãe. Estou dormindo! Não quero jogar tênis! A tranquilidade das manhãs de domingo. Ouçam, um novo dia está nascendo. Ora ora, você não quer perder tempo dormindo, não é? E agora vamos pegar o Jornal de Domingo. É? Ninguém à vista. Bom dia, hoje, não, George! George! Bom dia, George! Realmente é um dia de descanso. Quando se pode ficar de pijama sem fazer a barba... Um dia para não se fazer nada. Hoje temos visita? Vamos arrumar essa bagunça. Eu preciso fazer a barba? Vamos, depressa! Não fiquem aí parados! Mexam-se e andem logo! Vamos, rápido! Estão todos prontos? Ora, ora, mas que surpresa agradável. Ora, vamos entrar. Depois de um tranquilo café da manhã, você tem o dia todo para fazer o que quiser. Para muitos, domingo é dia de mexer no carro, de cuidar do jardim, de fazer alguns reparos na casa ou talvez um pouco de regressão. Mas, para outros, é um dia de descanso. George, você prometeu levar o Júlio na praia hoje. Vamos logo, papai. Nada disso. É meu dia de folga. Eu vou ficar bem aqui. Ah, o ar livre e um passeio agradável no domingo. Mais rápido, papai. Pare com isso, Júlio. Fica quieto, sai daí, sai daí, eu já disse. Vamos, vai, isso. Olha, daí, Júnior. Chegamos. Finalmente, a praia. Está bem, está bem. Prontinho. Ei, ah, é, é, é, é. olha só que montanha russa bonita. Ô, você pode se firme, Aqui, ah, pronto, ele foi. Tudo ah. saia já daí. Tá Permaneçam sentados. Ei, mas que história é essa? Olá, como vai? Desenhos personalizados. não! Ai! Não! Ai! Oh, mas onde já se viu? Júnior! Júnior! Vem com o papai! Ah, espera só para ver! Au! A sua vontade, você deixa toda aquela diversão e se apressa em voltar para casa. Estacionamento. Ah, motoristas de domingo! Realmente o fim de um dia perfeito de descanso. Mas você não liga, porque sempre haverá o dia de amanhã. A feliz segunda-feira, quando você começa aquela maravilhosa semana relaxante com a velha rotina de sempre. Quando você pode descansar do seu dia de descanso.